A caça-fantasma foi a uma casa abandonada desde os anos 90, que por algum motivo não foi saqueada por moradores da região. Segundo relatos, médiuns e pessoas que visitam a casa saem dela com problemas psicológicos e é isso que será investigado nesta noite a causa dessa anomalia. Ainda há registros de que esta residência foi construída em cima de um antigo cemitério. quarto, algo macabro foi captado, uma sunfona se movendo sozinha, mas é apenas o princípio de algo muito terrível que está para acontecer nesta casa. <risos> tentando puxá-lo para debaixo da cama. Parece que ele não é bem-vindo no local. Ele conta que sempre sente algo estranho toda vez que se aproxima daquele pôster. Parece que do lado dele há uma figura, sim, um fantasma projetado. Depois fazer um trabalho de investigação paranormal em uma residência onde nada de sobrenatural foi detectado, Tim Morozov decidiu dormir para ir embora durante o dia, porém durante a madrugada algo foi captado na casa. De repente, as portas se abriram e algo caminhou rumo àquele quarto. Ele não sabe, mas está prestes a viver a pior experiência de sua vida. Sim, o espírito refletiu-se no espelho. Ao perceber que não estava sozinho, sacou a arma achando ser algum ladrão. Mal sabe ele que o que procura não verá olho nu. Após ver a cadeira se movendo sozinha, ele viu que é preciso utilizar as armas espirituais. Neste momento, ele descobre que há algo no sótão, mas ao tentar passar pela porta do quarto, foi impedido. O vidro da porta trincou sozinho. Começou a se manifestar com mais nitidez às seis da manhã, temendo pela própria vida. Ele deixou os equipamentos para trás e foi embora. <SILENCIO> This one is the most important one of the evening, so past those rolls, those shot glasses. She doesn't let you drink. Shut up, shut up, shut the fuck up! Um grupo de amigos se reuniram para comemorar o namoro de Nico, que deu seu primeiro beijo agora aos 27 anos. Sweethearts, since before they were even allowed to date. Italy, across the ocean and the continent, their love has held strong. Congratulations Nico. Para homenageá-lo, seu melhor amigo lhe trouxe uma surpresinha. Kick ass yeah. I some. Você pode remember lembrar your seu... Vem lá, vem não seja tímido, nós somos filhos. Não! Sim, um palhaço. O problema é que ele tem aversão a palhaços. A intenção de curar o trauma era boa, mas o resultado... Repentinamente o palhaço começou a atacar todos os que ali estavam um de cada vez e por fim chegou a vez do homenageado. perturbadoras registradas em plena madrugada em uma rua de Itacoaquecetuba, São Paulo. Um homem estava andando por uma rua quando se deparou com este ser de pé olhando em sua direção. O que seria essa coisa? Note que ele tem uma cauda e está de um homem. Suas pernas parecem pernas de lobo. Eu sei que a qualidade está ruim, mas atente-se a essas imagens até o fim e depois me responda nos comentários o que é essa criatura que foi filmada neste deserto. No vídeo que se segue, vemos uma das imagens mais impactantes que já vi em toda a minha vida. Isso que estamos vendo é um bebê. A mãe que o retirou do útero, jogou o feto no lixo que continha material radioativo. Após uma estranha reação, ele cresceu e se transformou em um monstro e passou a comer todo mundo que vem cruzando seu caminho.